Somos a Fintech GiusBank Centro Global de Negócio Social e Aceleradora. Oferecemos soluções financeiras inovadoras e personalizadas, como financiamento coletivo e aceleração para projetos e empresas e startups, consultoria, treinamento, recrutamento e mentoria com recompensas personalizada e participação de lucros gerando renda social de até duas a três vezes o valor investido por seus clientes. Porque a crise atual da pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia e as catástrofes ambientais sem dúvidas mais graves que já enfrentamos como sociedade. Ela afeta todas as áreas da nossa vida e suas consequências ainda são difíceis de prever. Nesse momento, mais do que nunca, é preciso união e solidariedade para enfrentarmos os desafios. A Gilsbank, como centro global de negócio social, tem um papel fundamental nesse processo. Ao apoiar as pessoas e negócios locais, a Bank contribui para a criação de empregos e o fortalecimento da economia. Além disso, ao proteger quem mais precisa, a que demonstra seu compromisso com a responsabilidade social. Quando terminar, o país precisará se mobilizar para recuperar a economia e manter os empregos. Nesse momento, a que atua como aceleradora de impacto social, promovendo recompensas e participação de lucros. É importante que todos façam parte dessa iniciativa e invistam e ajudem a divulgá-la para que possamos juntos enfrentar os desafios da segunda parte da crise econômica pós-pandemia. Ajudar projetos, empresas e startups a alcançar seus objetivos de impacto social, oferecendo soluções financeiras inovadoras e personalizadas. Agils Bank se destaca pela sua abordagem centrada no negócio social, que permite aos investidores contribuir para a saúde e o bem-estar da sociedade enquanto obtém retornos financeiros de acelerar mais de 400 projetos e empresas com impacto social real a cada três meses no programa Gius Bank e R1 de financiamento coletivo em 2023, gerando resultados positivos tanto para os investidores quanto para as comunidades envolvidas. O nosso fundador e CEO, Exilton Wax, formado em negócios internacionais pela Universidade Corporativa do Banco do Brasil, especialista em desenvolvimento e expansão de negócios, com mais de 29 anos de experiência em empreendedorismo, e Rafael Martins, seu de marketing digital. A Fintech Gilsbank foi fundada em 12 de janeiro de 2021 como um centro global de negócio social. O objetivo é proporcionar acesso ao crédito a pessoas e empresas que tenham dificuldades em obtê-lo pelos canais tradicionais. A plataforma permite aos investidores a possibilidade de escolher os projetos em que desejam investir contribuindo para o desenvolvimento de comunidades promovendo mudanças significativas na vida das pessoas a cada projeto, oferecendo financiamento coletivo para projetos e empresas, bem como acelerar startups através de treinamento, consultoria, recrutamento e mentoria personalizada 100% online. A empresa se propõe a cuidar e promover pessoas e organizações através da plataforma, oferecendo recompensas e participação de lucros para gerar renda social e faturar até duas a três vezes o valor investido de seus clientes, sendo especialmente direcionada para aqueles que têm como objetivo investir e apoiar negócios de impacto social inovador sustentável para o mercado financeiro. Solicite sua conta digital agora mesmo. Se você quer ser ou é um investidor, parceiro interessado em fazer parte da Gius Bank e contribuir para o desenvolvimento do negócio social, entre em contato conosco através da GilsBank.com e clique em investir e escolha qual projeto é importante para você e se inscreva gratuitamente e participe do evento online. O investidor social de sucessos entre em nosso grupo de WhatsApp, para não perder nada faça parte da nossa comunidade do Facebook e se inscreva em nosso canal YouTube Ative o sininho para receber as notificações para participar das aulas. E seja bem-vindo a Gilsbank.